E aí você vai ajustando isso, você vai lapidando, você vai tirando gorduras, você vai trazendo uma visão mais essencialista né, para o seu processo, para o seu método. E, e aí o método vai evoluir sempre, eternamente.